E aí gente, sejam todos muito bem-vindos É, o um Bigodão na área E cara, hoje eu tenho uma surpresinha pra vocês Chega mais Cauê MP <risos> Brincadeira gente, roda o vídeo do Cauê agora Fala, o Bigodão. Tudo certo, meu amigo? Cara, descobri um deck, e eu vou falar pra você em primeira mão Um deck secreto, que você tem que guardar sete chaves E vamos lá Percebi que você tem Mega Cavaleiro na sua conta Que você já consegue colocar ele, inclusive, no nível 2 Então, vamos fazer um deckzinho aí de Mega Cavaleiro e Peca Um deck porradeiro E junto, vamos utilizar uma carta que eu gosto demais Principalmente pelo cabelo branco Que é a Bandidona Zap, Espírito de Gelo, Coletor de Elixir, o mago elétrico. E pra fechar, os servos. Então já testa esse deck e fala aí o que, que você achou, meu amigo. Mas lembra, é segredo. Muito obrigado, meu amigo, Kao MP por este deck, cara. As pessoas estão deitando, os youtubers estão deitando. Falei que já tentou aí. A ti já tentou. Agora o KOMP passando mais um deck também, mano. <risos> eu acho que só um milagre pra me chegar na arena lendária. Mas eu confio que com esse deck, agora vai, meu querido. Agora vai. É um deck de pecão aí, como você. Vocês viram, o Cauê já falou qual o deck que é, um deck de pecão, com é, Cavaleiro. Então o negócio vai ser doido, as partidas vão ser emocionantes. E se você tá preparado aí, não sei se você tá preparado, mas eu acho que sim. Já desce aqui embaixo, deixa o seu like também se inscreva no canal se você aí não for inscrito ainda, beleza? Ah, Tô empolgado, cara, já estamos aqui dentro do Clash Eu vou ser obrigado a comprar Essa oferta aqui, pra pegar as gemas Pra poder comprar o ouro e o pau, o meu Mega Cavaleiro, pro nível 2 Tudo aqui nesse, no vídeo de hoje, mano Então no vídeo de hoje o negócio tá doido Tô muito feliz aí que o Cauêzão, que eu assisto Todos os vídeos, sou fã de carteirinha, porque o Cauê Joga demais, meu amigão, tamo junto Então eu vou comprar essa oferta Aqui, pra mim poder ter o ouro suficiente Pra o Mega cavaleiro, beleza? Vamos ver aqui que a gente consegue comprar, né? Tomara que sim, tomara que sim. Lembrando que essa promoção aqui Vem um baú super mágico da Arena 5 é um, é um baúzinho meio michuruca Mas enfim, talvez, né Talvez tem duas lendárias ainda que eu não tenho, mas eu não sei Se pode vir nesse baú aqui 3.700 de ouro, o baú super mágico É sempre muito, muito bem-vindo, né Ainda é baratinho ainda, então vale a pena, eu acho De qualquer forma, Tesla, flechas Arqueiras, ou bastante arqueiras aí, gostei já. Mago, vou conseguir melhorar o meu mago pro nível 7. Eu queria muito corredor, mano. Eu queria muito corredor. Mini Peca, tá bom, cara. Mini Peca, eu queria fazer um deck aí com Mini Peca. Vamos ver, não vai vir lendária, gelo e vamos ver qual que vai ser a última. Épica, exército de esqueletos. Tá bom, tá bom, tá bom. Tranquilo. É, não foi aquelas coisas, mas o importante é a quantidade de gemas e ouro. Ouro não veio quase nada, mil de ouro. Mas tudo bem, a gente vai conseguir melhorar então agora O nosso Mega Cavaleiro, é isso? Vamos conseguir melhorar o nosso Mega Cavaleiro, mano Então sem muita enrolação, já vamos melhorar Aqui o nosso Mega Cavaleiro, mano Essa lendária que eu tô gostando pra caramba Melhorada pro nível 2 Aí, mano, que doideira Lembrando, galera, que veio o Mega Cavaleiro Na minha loja mais de uma vez já A primeira vez eu comprei, a segunda eu não comprei Porque eu não tinha ouro suficiente, mas enfim Aí agora eu consegui melhorar ele aí pro nível 2, mano, da hora Da hora, então só confirmado com vocês, esse aqui é o deck que o Cauê me passou, o deck de P.E.K.K.A. como é Cavaleiro, Bandida, Mago Elétrico. É um deck com três lendárias: Zap, Espírito de Gelo, Coletor de Elixir e os Servinhos. Aqui na minha arena a gente tá jogando bastante contra bárbaros de elite, bastante também contra Dragão Infernal pra defender de P.E.K.K.A, O bom é que a gente tem Zap Espírito de Gelo também que para o que para o Dragão Infernal e isso é muito bom. Chamei uma aqui no multiplayer aqui com o deck do Cauezão. Estamos jogando aqui com. Derek, Derek, sei lá Eu tô tentando americanizar um negócio aqui Mas não ficou muito bonito, não é mesmo? Então vamos começar atacando, obviamente, nosso coletor aqui De Elixir, o cara começou com um cavaleiro Ó, beleza, vou tacar aqui os meus servitos Servitos, dá conta dessa galera aí, servitos Se tu não der conta, ferrou pra nós Beleza, o cara ativou a torre do rei O cara ativou a torre do rei Não acredito Mano, como que eu vou... Eu vou ter que ciclar o deck aqui Só pra... Matar essa princesinha dele aqui que tava me incomodando a vida Beleza, tá aqui outro coletor de elixir aqui Tranquilo O lance agora é defender esse cavaleiro, acho que mais do que do que esse... Beleza, vou tacar aqui os meus servinhos Vai lá, servinhos, mata essa -se, turma Ele já deu bastante dano com essa princesa dele aqui Mas tudo bem, tudo sob controle O importante é que a gente tá com um coletor de elixir aqui Ele usou o cemitério pra definir o meu coletor Eu não sei se é uma boa jogada ou não, mas enfim Vou começar atacando do outro lado da torre que está com mais vida, não é mesmo? E eu acho que eu vou fazer o seguinte, cara eu Acho que eu vou tacar a peca aqui na frente Nossa, mano Lava round, ferrou Ferrou, ferrou, bicho Porque assim, ó É é, esse cemitério aí teu, cara Não sei não, hein Não sei não, eu acho que você vai levar um belo De um ataque agora Um belo de um ataque, beleza Tacou ali, vou tacar O oh, meu, o meu Como que é o nome dessa carta mesmo? Ah, Lago lembrei, boa Beleza, vou tacar mais uma bandidinha aqui Um zapzinho aqui Nessa galera aqui, beleza, levamos três coroas. Nem percebi que tinha levado três coroas pra tu ver como o deck é bom. Por si ele já ganha sozinho, mano. Só taca as cartas na arena e vai. Esse é o famoso deck que vai me levar a arena lendária, bicho. Esse deck vai me levar para arena lendária. Por isso que eu vou chamar mais uma batalha aqui e vamos ver com quem que a gente vai jogar. Qual é a segunda pessoa que, que a gente vai jogar? É o outro Kawan. É um outro Kawan aí do clã Máfia, Beleza, começamos com uma mão legal aqui. Não uma mão, não uma mão de comer, mas uma. Mão, legal, beleza Ele começou com o gigante lá atrás, eu vou começar com o meu Com o famoso, meu, né, porque de todo mundo Todo mundo usa essa carta, quase todo mundo O coletor de elixir, beleza Então, vamos tacar o mago Elétrico, aqui atrás Mago elétrico É você, é com você, meu querido É com você, meu querido, amigo Beleza Vou tacar a bandidinha aqui E a peca aqui A peca vai dar um jeito nessa galera aqui toda peca Volta para trás, querida, volta pra trás aí que é tu, o teu trabalho é aqui atrás Beleza, vou tacar os servitos aqui só pra dar aquele suporte legal pra peca, pra nossa peca, Beleza, executor, executor cagou um pouco Cagou? Cagou um pouco, mas tudo bem, a peca ainda vai chegar lá e nós vamos colocar mais um coletor de elixir Peca, dá um zitzinho, filha, dá um zitzinho, filha Não vai dar, não vai dar mais do que isso, tudo bom, tudo bom Beleza, o importante é que a gente tá bem parelho um no outro Vou tacar aqui em cima o meu mago elétrico, senão ele atinge o meu mago elétrico antes do meu mago elétrico atingir ele. Então, beleza, tranquilo. Ele tá com uma mosqueteira mosqueteiro ali? Karma aí, fio. Karma aí, fio. Beleza, ele vai tacar um que ali. Tranquilo, veneno, veneno bom, veneno bom. Foi, acertou bem. Opa, tô deixando ele te carregar aqui. Talvez esse seja o meu erro? Talvez esse seja o meu erro na partida, João, seu tanso. Beleza, então. Vamos esperar o coletor. Vamos ciclar aqui o deck só pro coletor vir na nossa. Vou tacar um espírito de ice aqui Coletorzito Aqui Beleza, cara Beleza, cara Vou tacar um Só pra parar essa bruxa dele chata aí Vou tacar uma bandidinha aqui pra já ir pegando esse Esse executor dele aqui Pra dar um jeito nesse executor, pra ele parar de incomodar a gente E eu tenho que botar em cena eu acho que eu vou pôr é agora, cara O nosso Mega Cavaliers. Cavaleiros vai dar liga aqui, cara Mas, oxe, mano Mega Cavaleiro e também O Mago Elétrico aqui vai dar liga Esse negócio agora, se eu conseguisse Calma aí, não, vou botar mais um coletor de elixir Aqui, vamos ser humilde aqui Vamos ser humilde, tacar um zapzinho nessa turma Beleza, vai Mega, vai Mega Bate aí, bate aí Beleza, beleza, bateu Isso que importa pra nós, beleza, tá quase morrendo Aquele ali, dele ali, aquela carta Dele, essa carta querida dele tem uma pecona aqui, pecona, quero ver ele parar toda essa galera toda que vai entrar em campo dele. Agora, opa, tá aqui uma Cavaleira aqui errado, sem querer, né, Dei aquele famoso click, Beleza, vou tacar mais um Espírito de Ice aqui, vamos ver como que ele vai defender toda essa galera, mano. Vou tacar mais um Zap aqui também, vou tacar um Mago Elétrico aqui também, tô gastando o Elixir do caramba. Se eu não levar essa, olha, filho. Eu não sei o que vai, vai ser da... oh, tive a torre do rei Mano, ele... Ai, mano Ai, levamos aqui mais uma Mano, eu nas minhas cagadas hein? Eu sou um jogador assim, ó Cagão, tá? Cagão Faço um monte de nubis nas partidas Isso é fato, mas enfim Ainda acabo levando de vez em quando uma ou outra Na sorte, mas estava meio difícil o cara Realmente defender aquele meu combo Da hora, mano, esse deck aqui mano, Tô empolgado, calma aí Cauê, obrigado Cauê, vamos ver se esse vai Puxei mais uma partida aqui, estamos jogando com um cara que eu não sei o nome Mas tudo bem, vamos começar então Pô, o no nosso coletor de elixir, lembrando que o cara é nível 10, eu sou nível 9 aí Olha o desbalanceamento Me travei tudo aqui O desbalanceamento do jogo Beleza, vou tacar a minha bandidinha aqui Ai, não deu dano na minha bandidinha Isso é bom, deu sim, agora deu Mas enfim, valeu a pena é, ele deu jeito, tem foguetão. Oxi, cara. Oxi, mano. Jogando com cara de lava round. Com cara de. um foguetão no deck. Ai, ai. Só tá pra me complicar a vida, ó. Cavaleiro dele nível 11. É. Eu não tenho cavaleiro nível 11 ainda, mas o meu tá quase nível 11. Tá quase. Quase, bicho. Tudo bem. Será que o nosso servinho ainda chega lá pra dar dois tapas? Dois, três tapas? Cinco tapas? Dá uma estapa aí. Dá uma estapa aí pro negócio ficar bom. O negócio ficar bonito. E ainda o nosso. Opa. Você acha que vai aonde, cara? Isso aí Beleza, botei minha P.E.K.K.A. aqui Só pra parar esse bárbaro de elite dele Nível 11 também Que eu não tenho ainda Tranquilo Vou botar um espírito dele Ah, esse aqui Vamos ver que esse cara vai vir pra cima da gente Não, não vou gastar mais nada aqui Vou esperar um pouquinho o elixir carregar Pra atacar Oh, seria bom Seria bom se minha peca desse um hitzinho aqui Naquele mago elétrico dele Beleza Vou atacar um coletor de elixir agora nesse momento aqui e eu vou segurar o Zap na mão porque eu não me lembro se ele tem exército de esqueletos ou não tem. Eu acho que tem, né? Segura minha meu com tornado. contornado. É, não precisava o cavaleiro dele ali, só se ele não tivesse cavaleiro realmente na mão. Mas não precisava, eu acho. Enfim, taquei ali os meus servinhos pra parar. Né? Ele, ele matou o nosso coletor da Elixir? Não era... Não era pra ter matado nosso coletor de elixir Mas tranquilo, vamos se acalmar aqui Que eu acho que ele vai Ele ainda tá deixando, mano Ele ainda tá deixando os nossos servinhos dar uns tapas lá isso é muito ruim Porque servos quando chega na torre Dá bastante dano Mas tudo bem, ele faz o que ele quiser com o jogo dele Ele faz o que ele quiser com o jogo dele Beleza, agora eu fiz uma jogada diferente aqui Não vou deixar minha Ai, é, ele foi bem Foi bem, foi bem Mas, ah, se minha bandidinha bater ainda Não bateu Taquei o meu mega cavaleiro aqui, vou tacar também uns servinhos aqui pra dar conta desse cara aqui, porque ele tá muito chato, tá me incomodando muito. Beleza, gastou o um foguete aí, querido. Você vai querer jogar no foguete mesmo, querido? Tudo bem, vamos... Ó, ele tem peca de um lado, mega cavaleiro de um outro. Mano, mano do céu, isso foi bom agora, isso foi bom. Pode puxar à vontade aí, pode fazer o que tu quiser, cara, que nós vai dar é três coroantes daqui a pouco, bicho. Tu não te liga não, bicho. Tu não te liga não. Pô, ta aqui o meio cavaleiro tudo errado aqui. Era pra tacar lá no centro, mas não consegui tacar no centro. Beleza, beleza. A gente podia ter tentado levar aquela outra torre, né? Ia ser muito bom se a gente tivesse levado aquela outra torre. Mas deu certo aqui, ganhamos do... Cara, que eu não sei o nome, ganhamos. deck tá bom, o deck tá ótimo, mano. É sério. Se tem um deck que eu recomendo pra vocês, na verdade, que o Cauê, né, recomenda pra todos nós nesse exato momento, esse deck de Meia Cavaleiro com Pekka, porque tá muito, muito forte. Então é esse o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que você tenha gostado aí. Teve a participação especial aqui, um pouquinho só de tempo, do Cauê MP, que ele gravou esse videozinho aqui pra me recomendar um deck não só pra mim, mas pra vocês também, porque o deck realmente é muito, muito. Muito forte, fica em segredo esse deck aí Esse deck secreto aí É nóis gente, um beijo no coração Ah, não esquece de deixar o like Antes de sair do vídeo e também de se inscrever no canal Se você aí não foi inscrito, beleza? Um beijão no coração enorme Pra vocês e valeu!